gente não rir parte 4 Minha avó dizia, menino você vai ver ah! Qual que, é que você vai dar? Um moitai Um moitai que se chama Um moitai ou uma piruleta ao contrário Em vez de você voar pra lá Você voa Com licença, senhora, será que quer é fazer seu cartão sem Senhora, será que. Senhora, será que quer é fazer. Ah. Ah. Ah. Ah aqui um pão, olha o pão, pão duro da porra, <risos> a senhora quer quebrar a porta, né? Oh, boa noite pra quem é de boa noite, oh, bom dia. Ah, se fui pobre não me lembro, se for rica me roubaram. Então eu era cavalo, e meu cavalo só falava cavalo E aí cavalo?